Olá tá, galera, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital Para quem já me conhece, já me segue aqui no meu canal, já sabe que eu tô com tráfego pago, sou gestor de tráfego, sou infoprodutor tá, Trabalho com a internet desde 2018, tá bom? Então eu tô aqui para compartilhar com vocês aqui mais um conteúdo aqui insano, ok? Num cenário totalmente diferente, inclusive, olha só, o cenário aqui atrás, bem diferente que a gente tem de costume né que eu vim entregando bastante aqui no, aqui no canal então nesse vídeo eu venho tratar com vocês aqui vim compartilhar com vocês aqui como você entrar em contato com o suporte do Facebook é uma dificuldade que a galera realmente está tendo aí tá é, se perde como é quando tem um problema ali específico né não tem BM na tua conta de anúncios então as pessoas ficam perdidas não sabe como contactar com o suporte e nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo como você está entrando em contato com o suporte do Facebook. E assim você vai tirar todas as suas dúvidas e vai conseguir resolver o seu problema de forma mais didática, mais bem alinhada ali, conforme as suas necessidades. Fique tranquilo que eu vou te ensinar todo o processo passo a passo que você vai estar tá fazendo aqui nesse vídeo. Então vamos para a tela do meu computador, que é lá que eu vou te ensinar todo o processo passo a passo para você contactar com o suporte do Facebook e se você já gostou da ideia do conteúdo desse vídeo dessa aqui embaixo já se inscreve no meu canal deixe o seu like o seu comentário que vai ser muito importante para a gente poder crescer cada vez mais e assim poder aprender cada vez mais ainda ainda com você beleza então um vídeo bem abertamente aqui bem intuitivo então chega de enrolação um bora para o nosso conteúdo Bora oh. vou falar com o suporte do Facebook muita gente está tentando de diversas formas entrar em contato contactar com o suporte mas não consegue é para resolver a tua solução aí tão específica Ok então fica comigo assista esse vídeo até o final porque eu tenho certeza que você vai receber dicas que realmente vai te ajudar muito e você vai ter agora em prática como vai estar tendo a oportunidade de entrar em contato com o suporte do Facebook para resolver seu problema? Você que já me conhece aqui no meu canal, eu hoje não vou aparecer, ok? Estou aqui hoje na, na chácara com o meu pai, mas de fato eu quero entregar para você o melhor conteúdo possível que para te ajudar, beleza? E nesse vídeo eu vou te ensinar a você como você entrar em contato com o suporte do Facebook. E se você já gostou da ideia, ok? Não vídeo porque eu não expliquei exatamente todo, mas a ideia, se você já gostou, cara, por favor, já desce aqui embaixo, aqui, já deixa o seu like e o seu comentário. E não esquece de poder se inscrever se você não for inscrito. E se é inscrito, cara, deixa seu comentário, deixa seu like que vai me ajudar bastante, beleza? Então fica comigo que vai ter outra, outras dicas também que vai te ajudar bastante, beleza? Bora para o nosso conteúdo. Então galera, aqui é bem simples, tá? A primeira dica que eu quero dar para vocês é que muita gente tá falando Ah, essa, essa forma que você mostra e tudo mais, não funciona. Funciona assim porque todos os meus perfis funcionam. Por que, que o teu não vai funcionar? Ok? Então, o primeiro passo é você confirmar o seu RG, tá? ok? Ok? Pega o teu perfil, confirma bonitinho o RG ou a tua CNH. Se você quiser saber como é que faz para confirmar o seu RG e a sua CNH, Deixa aqui abaixo no vídeo aqui, porque eu vou criar esse conteúdo para você, beleza? Então o processo aqui é esse, como você entrar em contato com o suporte, ok? Você vai vir aqui ó, no teu gerenciador de negócios, ok? Você vai vir nessa abinha aqui, ó, tem um pontinho aqui embaixo, tá? um ponto de interrogação, beleza? E esse pontinho aqui, ó, que ajuda, porque okay? você vai clicar nele, clica, tá? E aqui no lado aqui direito ok você vai ter aqui algumas opções aqui embaixo ó, tá porque que me parece para mim essa opção porque que aparece porque porque eu confirmei o meu rg tá eu confirmei a minha cnh bonitinho lá ok foi aceito foi confirmado então isso passa mais uma confiança mais uma credibilidade para o facebook tá e ele assim me liberar ok as funções que eu preciso para me gerenciar aqui dentro dos meus projetos beleza então executa exatamente isso aqui Beleza, então temos aqui a opção aqui, ó, falar com a equipe de suporte, beleza? Você vai clicar, ok? E aqui, ó, tá aqui. Eu já começo a mostrar para vocês aqui alguns detalhes para você também já estar tá preenchendo, ó. Fala aqui, ó, selecione o problema também tá aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo aqui, ó? ele já aparece por completo, beleza? que é o qual problema que qual problema você gostaria de resolver? Então você vai aqui marcar, o okay? que você vai selecionar aqui, ó? Vamos. Aqui tem diversos problemas, mas eu não vou contar que porque é, eu, vou, eu vou estar incomodando o Facebook. Mas eu vou tentar aqui o máximo e a fundo para você ver como realmente funciona e que é realmente que eu faço até hoje, beleza? Então tá aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. É, vamos pegar aqui um, uma opção aqui, ó. Vamos procurar aqui um aqui. Sobre cobrança. Vamos colocar essa aqui, ó, preciso de ajuda com minhas, ó, vamos colocar essa aqui, ó, preciso, ó, vamos colocar essa aqui, ó, preciso de ajuda com configurações da minha conta de anúncios. Vamos colocar essa aqui só para dar como exemplo mesmo, vamos é clicar, beleza, vai aparecer para você aqui embaixo, ó, alguns comandos aqui, ó, tá, espera carregar. e pronto carregou tá temos aqui algumas opções aqui ó de bate papo ok ligar e e-mail elas essas duas aqui ó elas ficam inativas tá por enquanto mas aqui ó você vai colocar aqui você vai colocar é, o problema que está acontecendo tá você vai escrever um textozinho aqui ok você vai escrever um texto por exemplo tá eu vou colocar aqui por exemplo aqui ó minha conta ó você vai dar aqui ó minha conta de anúncios está com problemas, tá? Beleza? Então, você pode colocar assim, mas você pode fa fazer isso aqui bem feito, bem alinhado, bem profissional. tô, fazendo, tô dando aqui como exemplo para você. Não é para você fazer assim, não é para você fazer dessa, dessa forma. Aqui é para agilizar mais o vídeo, beleza? Mas você vai fazer uma coisa mais bem verdadeira, mas bem profissional. Tá? Aqui é para dar para você como exemplo, tá? E aqui embaixo, aqui, ó, você vai colocar o teu DVD, beleza? Que é o 5.5, né? Você vai colocar aqui, ó, você que é o teu DDD, beleza? Colocar aqui, vamos, vamos, vamos procurar, ó, você vai procurar aqui, ó, 55, tá? Que é o teu DDD, que é o Brasil. Aqui, ó, Brasil, ok? 55, Brasil, clica, tá? E aqui embaixo você vai colocar seu número de telefone, beleza? 61, beleza, aqui você colocou seu número de telefone, tá? Você vai clicar aqui, ó, iniciar um bate-papo. E pronto galera, é só isso, que agora aqui de forma automática, você vai ser direcionado pra, ao chat, tá? Você vai ser direcionado para conversar com um atendente, beleza? Eu não vou fazer isso aqui porque é, eu não tenho nada aqui pendente, eu não tenho nada bloqueado, eu não tenho nada com restrições, tá? Então eu não vou fazer isso aqui porque a minha mensagem, ela vai direto para o Facebook, tá? Então eu não quero poder, né, afetar a minha conta com coisa que não tem nada a ver que tá tudo ok aqui tá bom no meu bm na minha conta de anúncio certo então você pode ver que já tenho já essa possibilidade sim como entrar em contato com o suporte tá aqui tá a o resultado beleza então, bem simples e bem didático mesmo bem esclarecido bem mesmo bem claro beleza só você clicar aqui no botão aqui de iniciar ok eu vou clicar aqui só para dar como exemplo para você Tá, ó, bem rápido, ó, vou clicar aqui, ó, certo? Eu vou clicar, olha só, para onde que você é direcionado, tá? Mas eu vou cancelar isso aqui, Só vou até aqui mesmo, porque pra não, eu não é dar água, água na minha conta de anúncio, tá vendo? Ó, olha só, a minha mensagem já foi enviada, certo? Ó, já foi enviada, beleza? Ó, já foi enviado. Então, a partir do momento agora, eu tô sendo direcionado para o chat, beleza? Em tempo real, beleza? Em tempo real mesmo, certo? Mas aqui eu vou cancelar, porque é, não é legal, tá? Eu tô fazendo isso aqui para mostrar pra vocês que é muito possível. olha só, tá? A partir desse momento agora, o chat vai falar comigo agora, tá vendo? Ok? Então eu tô, eu tô agora no chat, em tempo real, mostrando pra vocês aqui na Real Integra, beleza? Então eu vou ter que fechar isso aqui imediatamente, porque eles, eles, vão, é, entrar em, em, eles vão começar a falar comigo, ó. O Pedro já começou a entrar aqui na, na conversa aqui, tá? Então, é isso que eu quero mostrar pra vocês, galera. É, que Deus abençoe vocês, tá bom? O tempo real aqui, ó, na Real Índica, eles já estão me respondendo. Eles, eles são muito rápidos, tá bom? Eu vou até agradecer aqui. Ó, eu vou falar com ele aqui para poder agradecer o Pedro. Olá, Pedro! Olá Pedro! Muito obrigado! Foi muito preciso. Foi preciso comigo aqui. Aqui. Aqui no atendimento, eu é, fiz apenas vou, vou até avisar para o cara, né? Vou até avisar para cara. Opa, eu cliquei aqui no botãozinho errado. Aqui fiz apenas aqui o teste. o teste teste para ver se, se estava tudo certo na minha conta, na minha conta, muito obrigado pelo seu tempo e o atendimento, beleza galera, então em tempo real, ó, tá, em tempo real, tô conversando com o chat aqui no Facebook Tá? Se eu tivesse qualquer problema, era só contar que tá com, com eles aqui. Então, como eu entrei aqui, eu falei para vocês que eu não irei entrar, mas acabei entrando para mostrar para vocês em tempo real, tá? E aí, para você ver que funciona mesmo, que é por esse caminho que eu faço até hoje em todas as minhas contas de anúncios, tá bom? Que eu anuncio hoje meus projetos online, beleza? E se você quiser conhecer o meu treinamento também de tráfego para afiliado, vou deixar o um link aqui embaixo para você também, tá? Pegando também essa um dos meus processos que eu aplico os meus negócios, tá bom? Com o meu pro produto, com produtos, ok? E assim você poder se deslanchar. Vender muito, com precisão. Com estratégias validadas que eu aplico hoje em meus projetos. Beleza? Então, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenham gostado. forte abraço, fica com Deus. E até o um próximo conteúdo. Eu vou finalizar aqui. Senão o pessoal vai ficar falando comigo aqui. Vou ficar preocupado. Beleza, gente? Um forte abraço, fica com Deus. E até o um próximo conteúdo. Ó, ele já... O cara já também agradeceu aqui, ó. É um prazer ajudar, Miguel. Então já está tudo certo. Certíssimo. Certi... Certíssimo. Nota mil. Nota mil pra você, Pedro. Agradeceu o cara, né? Vamos agradecer o cara. Feliz Ano Novo para você e toda a sua família. Gratidão. Fiz muito rápido, gente. Gratidão. Tá? Então, como eu contactei com o cara, então vamos lá. Pronto, é só isso. Valeu, gente. Um abraço. Fica com Deus. Até o próximo conteúdo.